Olá meu povo, bom dia, estou aqui em Bombinhas, caminhando em direção à Praia da Sepultura. Vou mostrar hoje para vocês esse lugar que é fantástico, já vim aqui outras vezes, mas gravar mesmo a primeira vez, então espero que a água esteja do jeito que eu conheci das outras vezes, que é bem clarinha, bastante peixe, e um lugar fora do sério aqui em Bombinhas. Se você não conhece, é da região de Santa Catarina ou tá de passeando por aqui, cara, coloca no roteiro porque vale muito a pena. Vamos que vamos. Essa trilha aqui vai sair lá na piscina natural. Agora são quase 7 horas da manhã, então o sol tá chegando agora aos pouquinhos. Eu tenho um post certinho como é que chegar naquela trilha. Lá tá no meu blog. Só acessar no link da, da descrição do vídeo. Essa praia aqui lota. Tudo que dá pra alugar ali agora, né, Essas casinhas, né? Talvez é a gente do cara, né, lá Olha só a cor dessa água, hein. Quantidade de peixes ali, um cardume só não bateu, que okay, ainda, né? mas logo vai bater, vai ficar carinho como tá ali. Come <laughs> Up to the bathroom band,